Olá pessoal, bem-vindo ao segundo módulo da nossa disciplina de matemática financeira. Aqui quem vos fala é o professor Wesley Rodrigues e a gente vai trabalhar sobre capitalização composta. No módulo anterior, nós falamos sobre conceitos básicos de matemática financeira e capitalização simples. É, capitalização simples, ela ocorre de forma linear. A composta já ocorre de forma exponencial então ela é conhecida como aquela em que a taxa de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados até o período anterior ou juros sobre juros, tá? então a capitalização composta ela ocorre de juros sobre juros, ou seja, os juros do período anterior mais os juros do período ante... mais o período atual vai compor o nosso montante, tá? e ela é uma forma e esses juros cresce exponencialmente em função do tempo. Bom, pessoal, é, temos esse exemplo de juros compostos. Então, a gente tem que calcular o montante de um capital de mil reais aplicado a uma taxa de 5% ao mês, durante quatro meses. primeira coisa que a gente faz com essa taxa, eu divido ela por 100, 5%, divido por 100, é igual a 0,1%. 0,5. Primeira coisa, tirar da porcentagem para decimal, igual está aqui. Bom, feito isso, eu passo para os meus dados da equação. Então, eu tenho o meu capital de R$ 1.000, que vai ser aplicado durante quatro meses, que é o meu prazo, a uma taxa de 5% ao mês, que é igual a 0,05. Eu quero saber qual vai ser meu montante, o quanto que eu vou receber no final dessa aplicação. De uma forma simples, para a gente começar, a gente faz essa primeira tabelinha de juros. Então, eu pego meu capital inicial no primeiro mês, mês 1, um, mil reais, multiplico mais a minha taxa de juros, que vai ser de 0,05, vai me dar um juros de 50, reais. Lembra que o montante é o capital mais os juros? Então, eu vou somar esses 50, reais mais. Mil reais. Isso vai me dar o meu montante no primeiro mês de R$ 1.050. Bom, agora eu vou para o segundo mês. Lembrando que o montante do, o montante do mês 1 um vai ser o capital inicial do mês 2. Tá? Então, eu pego esse capital inicial, aplico a minha taxa de juros de 0,05 e determino os juros desse período. Então, os juros do mês 2... Vai ser de R$ 52,50. Lembrando que o montante é meu capital mais os juros, então eu vou somar esse capital inicial, R$ 1.050, mais o valor dos juros que eu determinei, e vai me chegar a um total de R$ 1.102,50. Isso eu faço no terceiro mês, e isso eu faço no quarto mês. Então, no quarto mês, eu vou pegar o valor final do período anterior, do terceiro mês, de R$ 1.157,63. Vou aplicar a taxa de 0,05, que vai me render os juros de R$ 57,88. Lembrando que é o valor do capital no início do mês mais os juros a me dar um montante. Ou seja, se esses R$ 1.000 aplicados durante quatro meses a uma taxa de 5% ao mês vai me render no final desse período 1.215,51 centavos. Para isso, nós utilizamos essa fórmula do montante. O de montante é dado por P, que é o capital, vezes 1 mais I elevado a M. Na capitalização simples, o tempo multiplicava a taxa. Agora, na capitalização composta, o meu tempo vira um exponencial, meu tempo vira o exponencial, tá? Então, meu P é o capital inicial, meu I é a taxa, meu prazo, meu N é o prazo. Outro exemplo que nós temos, calcular o montante de uma aplicação de 200 mil pelo prazo, pelo prazo de seis meses a uma taxa de 3% ao mês, então, primeiro passo, quais são os dados da minha equação? Dado 1, um, capital inicial, 20 mil. O meu prazo, que é seis meses, a minha taxa é de 3%. Lembrando que esse 0,03 é esses meus 3% dividido por 100. Então, eu transformei em número decimal. Eu quero encontrar qual que vai ser o meu montante no final desse período. Substituindo na fórmula, eu tenho capital inicial que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 6. Esse 1,03 é nada mais nada menos do que 1 a taxa. 1 a taxa, 1 mais a taxa, 0, mais a taxa de 0,03 elevado ao tempo de 6 meses. Bom, feita essa essa exponenciação e essa multiplicação, que a gente chega ao montante final de R$ centavos, Ou seja, se eu aplicar, de acordo com esse exemplo, se eu aplicar 20 20.000 durante seis meses a uma taxa de 3% ao mês, eu vou ter um retorno, vou ter um montante, um valor no final desse período de R$ centavos. Bom, eu sei o montante e sei o juro, só que qual que é o meu valor atual? Qual que é o meu valor presente? Eu sei o quanto que eu quero ter no futuro e a taxa que eu quero ter no futuro, e a taxa de uma aplicação. Agora eu quero saber qual o valor que eu preciso para aplicar hoje para que eu atinja esse valor no futuro. Isso daí é o meu valor atual, o meu valor presente. O quanto que eu preciso ter hoje, que eu preciso aplicar hoje para ter um montante definido no futuro. É, a fórmula do valor atual ela é dada por P, que é o meu valor atual, que é igual ao meu montante, ou seja, o valor que eu tenho, que multiplica 1 sobre 1 mais i elevado a n. 1 mais a taxa elevado a n. Aqui nós temos um exemplo. O, o senhor Pedro, é no final de dois anos, o senhor Pedro deverá efetuar um pagamento... De 200 mil, referente ao valor de um empréstimo contratado hoje, mais os juros devidos, correspondente a uma taxa de 4% ao mês. Eu quero saber qual foi o valor emprestado. Tá? Então, eu uso o primeiro passo, seleciono os dados. Então, eu tenho 200 mil, que é o que eu tenho que pagar, que é o meu valor final, meu valor futuro, ou seja, o meu montante. Durante dois anos. Ou seja, dois anos equivale a 24 meses, e há uma taxa de, 0, de 4% ao mês, que é igual a 0,04 ao mês. Eu quero saber qual foi esse valor pegado empréstimo. Então, aplicando a fórmula do montante, aplicando a fórmula do valor atual, eu tenho o um montante que multiplica 1 sobre 1 mais a taxa elevado ao prazo. Então, esse 1,04 vai ser 1, um, mais a taxa ao mês, elevado à quantidade de meses. Esses 24, elevado a 24. Então, é, o meu valor atual, o meu valor presente, é de R$ 78.024,29. Ou seja, o senhor Pedro, ele pegou emprestado ele pegou emprestado R$ 78.024,29 na data de hoje. E ele vai pagar, depois de dois anos, R$ 200.000. Uma das aplicações muito usual na matemática financeira é determinar a taxa de juros. Aqui, como exemplo, nós temos a loja Topa Tudo, que ela financia uma mercadoria de R$ 16.000,00. Sem entrada, com pagamento numa única prestação de R$ 22.753,61 no final de oito meses. Ou seja, você compra o produto de R$ depois de oito meses você vai pagar o valor total de R$ 22.753,61. E eu tenho que determinar qual a taxa de juros cobrada pela loja. O primeiro passo é definir quais os elementos da equação que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho o meu montante, 22.753,61 centavos. Eu tenho o meu capital inicial, ou seja, o valor dessa mercadoria de 16 mil. O meu tempo e falta determinar a minha taxa de juros. Para isso, eu utilizo a fórmula do montante. Onde... Meu montante é igual ao capital inicial, que multiplica 1 um, mais a taxa elevada ao tempo. Eu pego 22 mil, que é o valor do meu montante, 22 mil 753 reais, centavos, que é igual ao valor do meu capital inicial, 16 mil, que multiplica 1 um, mais i, que é a minha taxa, elevada a n. É, esse primeiro passo... Eu pego, 20, eu pego 22 mil, divido por 16 mil, vai chegar esse valor de 1,42210, tá? Lembrando que esse valor, é, aqui está multiplicando, 16 mil está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai me resultar em 1,42210, que é igual a 1 mais i, elevado a n, que é igual a 1 mais a taxa elevada a n. Eu sei que a minha taxa é de 8 meses, então vai ser 1 mais a taxa elevado a 8, elevado a 8, que é 8 meses, o tempo, da que é o meu prazo. Igual a 1,42,210. É, Para mim definir a taxa, eu tenho que usar a técnica da radiciação. Então, Está no expoente, o inverso dele é a radiciação. Então, vai ser 1 mais a taxa igual a raiz oitava de 1,42, 210. Então, a minha taxa vai ser 1,045 menos 1, que passa para taxa igual a 0,045. Uma, uma outra função, uma outra aplicação da matemática financeira que ocorre com muita frequência é de ter, na determinação do prazo. Determinar qual que é o prazo de pagamento, quanto tempo que eu tenho que aplicar um dinheiro que eu tenho hoje para encontrar o um montante desejado, por exemplo. É, nesse exemplo, temos em que o prazo de empréstimo de 30 mil pode ser quitado em um único pagamento de... 51310 e 18 centavos. Sabendo que a taxa contratada é de 5% ao mês. Tá, mas qual que é esse prazo? Por quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro? Por quanto tempo eu vou quitar esse empréstimo? Bom, primeiro passo, encontrar os dados da minha equação. Então eu tenho o meu montante 51310 e 18 centavos, o meu capital inicial de 30 mil, e a minha taxa de 5% ao mês. Lembrando que sempre essa taxa eu tenho que tirar da porcentagem. Então, eu pego 5%, divido por 100, vai me resultar em 0,05% ao mês, e agora eu quero determinar o meu prazo. É, Para isso, eu utilizo também a fórmula do montante. Tá? O de montante... É igual ao capital inicial que multiplica um mais a taxa elevada a n, tá? Fazendo uma derivação simples dessa forma do montante, eu chego a um mais a taxa elevada a n é igual o meu montante sobre o meu capital inicial. Agora substituindo os termos, eu uso um mais a minha taxa de 0,05 elevado a N, que é meu prazo. É, nessa partezinha, nessa primeira fração, eu vou dividir meu montante de 51.310,18 centavos por 30.000, que é meu capital inicial. Isso vai me resultar em 1,05 elevado a N, igual a 1,71034. É, a solução direta desse problema só pode ser obtida através do, do uso do logaritmo, tá? Então, eu vou, cheguei até nesse passo. 1,05 elevado a n igual a 1,71034. E aqui eu faço a aplicação do logaritmo. Então, eu coloco n que multiplica log de 1,05, que é igual ao log... É, de 1,71034. Então eu passo para N é igual o log de 1,7104 sobre o log de 1,05. Resolvo o log primeiro e eu chego a esse valor de 0,53669 sobre 0,04879. Resolver essa divisão, vai chegar a um total de 11. Então, o prazo daquele empréstimo é de 11 meses. Uma outra utilização muito comum da matemática financeira é saber quanto que vale uma taxa, é determinar o valor de uma taxa anual para uma taxa mensal, ou de um período menor para um período maior. É, equivalência de taxas, são duas ou mais taxas referenciadas a períodos unitários distintos são equivalentes quando produzem o mesmo montante no final de determinado tempo. E ela tem duas aplicações básicas. Primeira, para determinar a taxa anual, conhecida a taxa mensal, ou seja, determinar uma taxa maior, de um período maior, sabendo o valor da taxa do período menor. Para isso, eu pego essa taxa anual, que é do meu período maior, é igual a 1 um mais a taxa menor elevado pelo meu período. Aqui eu quero, saber uma ta... eu quero saber o valor de uma taxa anual. Um ano tem 12 meses. Então eu pego 1 um mais a taxa no... desse... desse mês, elevado a 12, que é a quantidade de meses do ano, menos 1. Um. Uma outra aplicação é para determinar a taxa mensal, Conhecida a taxa anual. Então, eu tenho a taxa do período maior e eu quero saber a taxa do período menor. Para isso, eu uso a radiciação. Então, a minha taxa mensal vai ser igual a raiz dozeavos de 1 mais a minha taxa anual, menos 1. Ou 1 mais a taxa anual elevado a 1 sobre 12, menos 1. Aqui nós temos alguns exemplos de equivalência de taxa. Não tem uma taxa anual, eu quero passar para uma taxa mensal e por aí vai. É, e são alguns exemplos, algumas aplicações. É, pessoal, não deixem, de, não deixem de visualizar, de ler também o nosso material de apoio, capítulo 3, capitalização composta, que vai da página 16 a 27 do livro de, do Vieira Sobrinho. Lembrando que todo esse material está disponível na nossa biblioteca virtual, e vocês podem pesquisar esse livro pelo sobrenome do autor, pelo título do livro ou até mesmo pelo ISBN. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso módulo, de capitalização composta, até o nosso próximo módulo.